O Tá vendo O mesmo jeito pelo jeito, tá vendo? Vamos um ver. É igual, vê se isso aqui sai. Ó. Terminei de colocar o dinheiro agora. Só que o menino me ajudou aqui a tirar meu dinheiro, cara. Senão ia ficar meu dinheiro. Tem... Com é outro, isso aí é outro chupacabra, com certeza. Chama por É outro. Outro, dois. Aqui não tem. Ah, outro já tinha envelope, ó. Já tinha envelope, isso aí perdeu, coitado. Perdeu não. Não, perdeu assim o um ladrão. Mas tem que devolver pro coitado que colocou aí. Quem sabe quem é? Tá? É, mas o banco paga. O banco paga para ele. É. É aqui. Isso aqui não, isso está fechado. Não tem. Mas aqui tem, ó, negócio Mostra aqui, filho. Olha o ó, ó, ó, chupa-bode chupa aqui, pendurado aqui. Olha para isso, prejuízo. Eu ainda falei para ele, eu tenho medo...